Olá pessoal tudo bem? Bem-vindos ao canal City Games, eu sou o Williams, eu sou o Leonardo e a gente vai começar uma, uma, uma série aí porque o Leonardo me fez um desafio dizendo que eu sou noob no Fortnite. Gosto de FPS né, eu jogo bastante hum. Call of Duty, jogo Sim. um pouco de Battlefield, mas enfim, vocês veem que eu já sou um pouquinho mais velho é, e o Leonardo tá dizendo que, a G, que tá me chamando de noob e me desafiou para jogar com os amiguinhos dele, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai... Vocês vão ver agora a partida como é que foi, vão ver quem é, é o noob, né? Se de fato <risos> ele tá certo. E acompanha os outros vídeos do canal, que vai ter um desfecho bem legal. É. A gente tá jogando essa primeira partida em PS4. A segunda partida a gente tá jogando... É, essa primeira partida a gente está jogando em, em tela separada, né? Em split, Sim. screen. E na segunda eu estou jogando no Xbox One e ele está jogando no Sim. PlayStation 4 Pro. Beleza? Então vamos para a jogatina! Alô! Wow. Uma partida aqui no Canal Switch Games com a turminha do Léo. Eu sou o intruso, eu sou o tio, eu sou o noob. E eu tenho que provar que eu não sou o noob só porque eu sou um pouquinho mais velho e estou jogando com garotado. Então, vamos para diversão é já escolheram onde a gente tem que já, ir já. Lá galera é que tá... eu não consigo me adaptar nesse negócio de ficar fazendo essas construções e quando eu acho que o cara, o cara começa a criar paredinha falo, ah pelo amor de deus né gente ó oh, ó oh, pai uma dica uma dica uma dica hum, oh. pega a submetradora e tira é muito mais rápido pegar a submetradora sabe aquela que então. Se você atirar na construção, muito mais já que você a construção. Não, tudo bem, mas, mas eu não consigo me adaptar e ficar fazendo essas construções aí. Mas eu pra você. Aproveito, já peço o pessoal aí curtir o canal, dá um like. E a gente vai tentar trazer vídeos aí pra vocês sempre às terças e quintas feiras E sugere aí também outros jogos onde a gente possa jogar juntos. E... O que a gente pode trazer de novidade aí pro no canal? Beleza? Então, vamos, vamos a uma partida agora. Acho um baúzinho aqui. Não tem nenhum. Opa! Ai, achei um ai, peixinho um aqui. Que fechou. Um... Opa, opa, opa. opa. É, eu, cadê ele? Eu, Já tô de banho. Peraí, matou? Embaixo, embaixo, embaixo. Em em em em em aí. opa, matei o cara. Tá bom de vir, hein? Matei, que é o que é o que o que Opa, o que é o cara aqui o que é Nossa, que é o que é o que é o que é Tem, tem é o que é fora que é um que é cara aqui é Não que é o que que é o que não você vai subir? Ó. preciso de munição Munição de quê? de, de assalto é de só aqui que ninguém pega aí. essa munição ninguém pega é do meu pai é do meu pai peraí Opa, opa, opa, opa. opa deixa eu pegar, ah papai pegou? papai eu vou papai você ah, eu tô, tô com pouco de medo. Pode pegar essa shotgun aqui? Ah, posso, pegar. posso pegar? Pode. Se você der na cabeça, a shotgun na cabeça dos cara, é que ela quer que é a melhor? Hora? Ah, é na hora? Então, é então, é só acertar, quase, né? Quase, quase na hora. Eu acho que a verde, a verde dá quase na hora. A verde dá tá. tá na hora. Hum. A verde, ver, dá 200 de dano. 200? Aham. Uhum como que a gente tá a gente a gente tá safe, então tranquila gente vamos lutear bastante só deixa coisa para mim aí por favor né <risos> oh, eu acho que você tá com o melhor loot daqui não sei não eu tenho é uma verde Papai, chute um você aqui, ó. uma arma roxa. Ah, não. É uma super É uma arma roxa. Não é minha. Ah, não. Não tem isso. É um é uma... Ah, mas... Ah, brincadora, ah, pouco, não, Olha, a minha terrestre. Muito ruim essa minha terrestre. Ninguém gosta. Bom, alguém... Alguém tem bala, meu. Né? Submetradoras de pistola, né? Apaz, apaz, tem... Ah, tá. Tá com bala. É, tô com um pouco, mas... Tá, ah, também bem. bala aqui, ó. Opa, tá alguém atirando, hein? Aonde, aonde, aonde? Eu não vi. Eu tô falando em casa. Quer pegar o chudinho? Não, vai, não, não, não dá pra tomar, porque já tem 50 Mas já não sei é. Só que não tem um grandão, né? Tem um É, não, enche 50 eu toma, toma primeiro o chudinho O azul é o melhor, o azul é o melhor Ah é? É O amarelo é o melhor de tudo Ô oh, gente, ninguém cai na agência em nenhum lugar que tem gosto Vocês vão ficar brincando aí de fazer casinha? É... Eu faço uma casinha pra você que quer? Não, não gosto de criar casinha, meu negócio é... Não, mas eu queria até você. Um... É tirar, normal, você tá não queria bom. nada Tá bom, hein? A gente protege com a casinha aqui, que eu é. queria é pra você Eu protejo... É. Enfim, de qualquer jeito então. Fica aí, Vai, e... Não pegou no cara não no Não Tô... É. A gente lá na fábrica lá tentar botar alguma coisa Na fábrica? Tá bom, aqui oh, nossa. Opa, opa, tem um cara aqui, ó Um cara aí, vamos, peraí. vamos Pera aí, pera aí. O Ele tá no 1 ou 5 Oh, olha! Eu quero que gente não, não tá sozinho, tem mais gente, hein? É! Esquadrão, né? É! E olha, gente! vocês gostarem desse menino... Desse menino aqui, esse menino aqui, ó! Esse menino aqui, tá vendo? A gente faz mais gente com ele! Se vocês não gostarem, então é... É! Vai pra ele! também tem outro menino aqui que eu enrique tiroleza ui, ui ai nossa bateu um cadê tem cara onde onde onde tem cara na na, na é no como se chama no 195 como vocês foram tudo pra lá já é, eles foram tudo aí ó tá... Tem cara no... é... é... do meia-fimco Um meia cinco? Sim, um meia, cinco. Um meia cinco? É, tem uma construção aqui o que vocês estão fazendo? É, os caras estão construindo aqui, porque tem uns um caras construindo também Eita, meia-fimco Usa um submeterno para fazer Ah, o cara tá ali? Hum nem um, então, Eu nem tô vendo os caras. Não tem ninguém aqui hoje. Tipo, matar os caras, né? Os caras aqui. Olha, tem cara aqui Tá tirando aqui. Tem cara aqui. Tem cara aqui, sim. Tem cara aqui, sim então, eu Não Tá lá fora, tá aqui estou então vendo os caras ah, aqui a gente a cara matei batei, batei. o meu pai ele não Todos, meu pai, ele mudou todo. Ah, isso aqui, ó. É bazuca, de jetatura. É bazuca de jetatura. Se você tiver com pouca vida, você você pode ela, mas chute não, chute não no Ah, vamos para safe, vamos fazer safe É. Rapaz, ah, vamos entrar no barco, vamos entrar no barco. Vamos, vamos, vamos. onde está aqui. Está aqui no... 130 e... 3, 130, é, e entre 130... e... 145 entre os 130 e os... 145 Cadê o barco? Cadê o barco? Tô mandando, tá vendo? Tô mandando mesmo Achei oh, o cara! Achei o cara! Vamo! Tô mandando. É. Ô, Davi, tá longe da gente, tá longe da gente. É, eu tô junto com o Davi aqui. E o Henrique, o. E o papai. Tá lá, né? Ó, tem um cara ali, ó. Aonde? Aonde? No, no SE. Pra Sieta? É. Ó. Ah, C, tá tá, tá. tá, o Henrique já foi lá. Entendi. Ah, nossa! nossa. Não, o cara tá aqui, ó. Nossa, não pega um. Nossa, ele pega um level 8 já. Subindo de level do nada. Ai! E que aceite, assente, assente! Assim. Oh yeah! Aí eu não perdi nenhuma vida. Você quantos? Dois, hein? Nossa, você é bom, hein, rapaz. Certamente não Que sim Leonardo, Você, você não é noob, você não é noobais. Pensei que você era. Disse... Só, não sei, só não sei ficar construindo essas coisinhas aí que vocês gostam. Ah, mas que quem não constrói também, também não é chamado. Tem um novo. cara lá em cima da. Em cima da, da comporta lá. Aqui, aqui, ó, pai. Vamos aqui, ó. Tirolesa. Aqui não tirolesa. Ai meu. Na comporta. A gente tem que segurar é. Pronto É gente tá subindo porque eu não consigo subir direito aqui. Cadê? Vamos ficar sempre É Ah, já tá perto já É, a safe aqui é rápida, né? Levi, que, que safe é essa? Oh, é, é, a segunda, a, a terceira, a quarta... Então... que é a segunda, ou a terceira, né? Eu não sei, eu Onde? Marca aí o XP. Ah, XP! Pega yeah, tá o XP! Vem aqui, vem pegar o XP aqui, ó. Ah, já peguei pra você, né? Onde? Onde? Onde? Ali, ali, ali, ali, ali, ali, ali, ali, ali, ali. Onde? Que número? É no. Entre os 60 e entre os 75. Ah, beleza. para cara tá aqui, ó, meu lado. O cara me matou. Ai, meu filho! Matri! morri, morri, morri, o cara Eu não consigo me adaptar ainda essas construções, pelo amor de Deus, gente. Aperta o aqui Ah, ficamos em quarto, galera. Ah, nós vamos. Mas... Valeu, valeu galera. Muito bom. Obrigado aí foi jogando. Foi bacana, mas a gente tá jogando melhor, mas a gente tá indo muito bem. Valeu, galera. Até a próxima. Todo mundo morreu, mas acabou.